O Ministério Palavra Viva apresenta projeto Peniel. 5 de março, domingo, grande noite de Avivamento da parte de Deus. E o Senhor escolheu o Brasil. É o tempo do Brasil. Those that were last now first. Aqueles que eram últimos agora são primeiros. O Apóstolo Fred Berry grande avivamento da Rua Azusa, agora, no Ministério Palavra Viva. Imperdível.